Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Emerson, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Hoje a gente vai fazer um vídeo de maquiagem Testando alguns produtos que geralmente eu não trago aqui no blog Ou no canal A gente vai tentar recriar uma maquiagem lá do Instagram que eu fiz Tá bom? Então vamos começar! Eu vou começar a usar essa água micelar Da Inglot Então vamos limpar o rosto Agora é bem cedo na manhã Então meu rosto é bem inchado Usar um tônico para ele equilibrar a, a sua pele. De hidratante, a gente vai usar o Hydro Boost da Neutrogena. Feito uma rotina de pele, isso aqui, sei lá por que, que saiu, mas a minha pele tem estado bem melhor. E para fechar um pouquinho dos poros, a gente vai usar esse Revlon Foture Ready, ele é um dos meus primers favoritos. Apego um pouquinho. Pulou, meu dedo, no meu nariz, porque ele vai fazer tipo um filme em volta. Cravinhos, dos seus porinhos. Faz aqui por cima dessa espinha, meu Deus, ela é gigante. Vou utilizar essa daqui, Fit Me. Então eu não sei se isso vende no Brasil, porque isso aqui é uma coloração da Polônia. Ela é uma base bem líquida, ó. Eu acho que vai ficar bem escuro pra mim. Não mútil. Vamos começar a aplicar em pouquinhas camadas. Fica mais ou oh, menos, ó, em volta do meu nariz aqui, não tá legal Ó, oh, tá vendo que não tá bonito? Tá tudo acumulado ali, e mesmo assim eu tô com primer por baixo E ele tá meio que acumulando Vamos ver, na hora que eu selar e tudo, vamos ver como vai ficar Vamos testar outro produto Esse aqui é um corretivo dessa linha Health Mix Ant, Antifadigue Concerlé Vitamina, vitamin Mix Da Bourjois O aplicador dele é assim Então o aplicador dele é assim Eu gosto dessa linha porque eu tenho uma base, então eu curto ela A gente vai aplicar ele aqui, ó Ele é mais amarelo então, se, ele, se eu tô com uma olheirinha, alguma coisa assim Ele já vai me ajudar a neutralizar essa olheira Mas eles têm uma ótima qualidade, eu pelo menos curto A gente vai pra selagem Olha o que eu tenho, olha o que eu tenho Eu tenho o um pó translucent Da dona Laura Mercier E sim, ele é um pó que é tudo que falam, é tudo que falam, ele é maravilhoso, ele é lindo, e assim, é pó pra comer até, porque tem muito pó aqui dentro. Como a gente vai fazer uma maquiagemzinha e eu não lembro mais como é, tô passando um pouquinho de pó extra aqui, para que se cair, não vai sujar. Eu montei uma paletinha da Inglot, com quatro cores. Então assim, eu não tenho preenchido muito as minhas, minhas sobrancelhas. Primeiro devido a tempo, segundo preguiça, terceiro... E aí eu vou pegar um tonzinho meio... Ele é um pouquinho cinza rocheado. E aí misturo ele depois com o um preto. Tá. E aí vamos só fazer uma basezinha aqui na sobrancelha. E aí... Aí preenchemos assim, agora eu vim com um gelzinho de sobrancelha, esse é o Brow Drama da Maybelline, ele é na cor Dark Brown. E aí eu, preen eu só pinto ele aqui e deixo a sobrancelha mais bagunçadinha, sabe? Mais um bagunçado no lugar. Ok! Nossa, bem sobrancelhoso. E eu não fiz muita coisa. Acabou a bateria do outro rolê e aí... Já viu, né? Nunca tem. Nós vamos aplicar esse corretivo aqui, Revolution Pro, a Full Coverage Concealer. Então ele é para ser um corretivo um pouquinho mais espesso e é para cobrir um pouquinho melhor. Então a gente vai aplicar ele embaixo das sobrancelhas para limpar. E aí... Aí é isso mesmo, acabou. <risos> vou fazer esse olho fora da câmera e aí eu já volto, pra acelerar o passo aqui, tá? É. Ok, estamos prontos com o olho pronto, coloquei até uma joia aqui de cristal... Eu não... não está exatamente o que eu fiz lá no vídeo do Instagram Porque faz alguns meses que eu fiz e eu não lembro as combinações e qual era a maquiagem em si A gente vai usar uma paletinha que eu customizei da Primark E aqui em cima tem uma sombra meio marronzinha Ela não fica dessa cor na pálpebra Então ele é um marrom mais quente então a gente só vai fazer um fundo a sombra, que é azul, meio que sentar nela, assim, em cima. Antes de tudo, eu já passei um, um branquinho, assim, embaixo da sobrancelha. Então essa sombra, ela vai vir aqui, ó, no cantinho, e aí, segurando bem na pontinha do pincel, tá? E esfumando ela, assim, embaixo, rente aos cílios, e subindo ela... Só mesmo pra gente ter um fundinho Agora que o show vai começar Então a parte azul dos meus olhos Eu fiz com um pigmento bem antigo que eu tenho Que é do Duda Molino E aí esses pigmentos eu estou usando A Mixing Solution uh, Da Kiko Milano Então se você não tiver Você pode usar de linha, é, diluidor de maquiagem Você pode usar Duraline, você pode usar qualquer produtinho Que derreta um pouquinho Ou faça grudar a sombra, Tá? Então eu faço um pinguinho e com um pincelzinho de esfumar, uma pequena lama, que já está aqui no pincel. E aí a gente vai começar a fazer a parte do, de trás. Então, primeiro, como é bagunçadinho e a gente tem que esperar secar, vamos fazer assim, ó. Vai deixando o azul bem aqui, bem na parte de trás. E aí vai começar a esfumar esse azulzinho pra cima. Esse aqui é um pigmento azul da Playboy. Desse azul. E vai puxar ele bem pra frente. E chega na borda aqui meio que sobe com um pouquinho do azul pra cima tá vendo? estamos com o azul anterior e e esfumamos aqui em cima e aí com esse pigmento a gente vai aplicar aqui parte interna. Agora com a cola da Graftobia, a gente vai aplicar um pouquinho de glitter, é um glitter da MAC, chama Reflect Pearl esse é o bem fininho, esse aqui é da Macrylan, a gente vai fazer um pretinho aqui no cantinho e a parte inferior dos olhos, a gente vai usar o mesmo pigmento que usou nessa parte externa aqui, aplicando com ele molhadinho também e aí com o pigmento azul da Inglot, não vou ter um... não, tem, não é? Não vou ter o número dele, não vou ter. A gente vai aplicar ele aqui embaixo. inicial mais limpinho, assim. A gente vai só nas bordinhas. Só dar uma esfumadinha aqui. Minha máscara favorita. A gente vai aplicar um pouquinho de máscara e assim aplicar os cílios. E o iluminador, já que a gente está nessa vibe Primark, eu vou utilizar esse aqui. Ele é a cor Champagne. É o número 03 é um blush super antigo que eu tenho, da Fenza, muito antigo. Então a gente vai aplicar ele com o um pincel do Echo Brush. Então eu aplico ele assim, levando para cima do iluminador que ele fica meio que um degradê de rosa Na câmera não vai aparecer Mas vai estar tá bem iluminada Agora a gente vai fazer a boca Pra boca vai ser uma boca preta Então, ó Eu tentei recriar realmente a maquiagem lá do Instagram Mas não deu muito certo Porque Eu não me lembro bem da combinação Mas, ó, tem uma boca preta É uma coisa bem diferentona Mas é uma coisa bonita, chique então eu espero que vocês tenham gostado, lembre-se de compartilhar esse vídeo para os seus amigos, se inscrever nesse canal e deixa aqui no comentário o que você gostaria de ver. Lá no Instagram eu estou fazendo postagem todos os dias, então te espero lá, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, um beijão, não vou beijar minha irmão. Tchau!